Nos reunimos hoje para esse segundo domingo do tempo da Quaresma, desses 40 dias de preparação para a Páscoa. E esse é um domingo muito especial na liturgia. E eu vou dizer por quê. No encontro anterior, Jesus passa pelas tentações. Mas ele está num momento muito especial da vida dele. Prenderam o João Batista. Fugiram da turma de Jesus para um lugar mais deserto. E Jesus pergunta, e agora? O que, que o povo diz que eu sou? Muita confusão. Um diz que é isso, aquilo, Elias, profeta. E Jesus pergunta, mas vocês? Aí Pedro vai para frente e diz, não, o senhor é o, o, o Messias, filho do Deus vivo. Jesus vai dizer que não foi a carne e o sangue que permitiram Pedro formular essa confissão de fé Mas aí Jesus, acho que ingenuamente, achou que podia abrir o jogo Eu vou subir para Jerusalém, vou ser preso, vou ser né, torturado Vou ser desacreditado pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei E vamos colocar para morrer na hora que ele fala isso, o Pedro salta na frente e fala, de jeito nenhum, o senhor não vai para Jerusalém. E Jesus tem uma palavra muito dura para Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Porque o que você está pensando não é de Deus, é muito humano. Claro, era o medo da morte. E Jesus toca o caminho para Jerusalém, são as últimas semanas. E aí o clima não ficou bom, né? Imagina, eles acham que vinha arrastando o pé assim para trás, andando como quem quer voltar para trás e, e não seguir mais Jesus. Não seguir mais Jesus. E o evangelho de hoje diz assim, que Jesus, daqueles doze e muitos outros que estavam seguindo, ele pegou três amigos, achando que dava que, com eles tentar resolver essa coisa difícil e encrencada que ficou no grupo que não queria subir para Jerusalém, porque a ameaça de morte era real. E Jesus disse que ia ser morto. E Jesus quis aliviar. Pegou Pedro, Tiago e João. Os três amigos. Subiu numa alta montanha. Lucas diz assim, que ele subiu para rezar. E a hora que esse negócio de rezar... Começaram a dormir, como no Horto das Oliveiras, que ele teve que acordar três vezes. Começaram a dormir. E aí, de repente, Jesus se transfigurou diante deles. Diz que suas vestes ficaram brancas como a neve, seu rosto luminoso. E começaram a falar com ele, Elias, que é o grande profeta, Moisés, né, que é o homem da lei, conversando com Jesus. Ah, os discípulos ficaram meio maravilhados. E o Pedro diz assim, senhor, em vez de ir para Jerusalém, aqui está muito bom. Vamos fazer três tendas, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente fica aqui no alto da montanha. Quantas vezes a gente vai na igreja e acha que é o alto de uma montanha e... E não é isso, né? não é um, a religião não é um sonífero. E aí, o que, que acontece? Quando ele, Pedro diz, olha isso daí, mas quando ele está falando, tem uma, um, uma voz que vem das nuvens e diz algo muito importante. Esse é meu filho muito amado, muito amado. Escutai-o Eles não queriam mais escutar Jesus Então aquela mesma voz que no batismo Falou esse é meu filho muito amado Repete agora Esse é meu filho muito amado Isso é para nós também Deus está dizendo para nós Nesse caminho da quaresma Da páscoa Num momento difícil Que a gente vive ele diz: Você é minha filha muito amada Meu filho muito amado essa é a voz de Deus. Mas com essa aparição, eles levaram um baita susto, caíram de bruxo, ficaram aterrorizados. E Jesus teve que ir lá e socorrer. E dizer, levantem-se, não tenham medo. Então que a gente guarde essas duas palavras. Né? Você que está aí ouvindo e que pode estar também nesse momento, aí ah, eu só quero dormir, eu não quero ouvir mais nada, nem televisão, nem notícia ruim, é, não. Deus diz, você é meu filho, minha filha é muito amada, levanta-te, para de ter medo, nós estamos cheios de medos e queremos desviar Jesus, né? A gente está ouvindo aí a campanha da fraternidade, vamos lutar contra a fome, uma campanha da fraternidade sem fome. E a gente vai precisar ouvir de Jesus, né? dá-lhes vós mesmos de comer. Nós somos responsáveis para que o mundo seja melhor, para que não haja fome, para que haja solidariedade, para que haja paz entre as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.